Eu sou a Isabel ano e para esta exposição escolhi apresentar as Cartas de Amor. As Cartas de Amor é um projeto iniciado em 2013, enquanto estava em Rennes, no contexto do meu post-doc e em Rennes vivia na periferia, tanto que a primeira versão destes postais intitulou-se Os Postais do Subúrbio. Eu enviei estes postais a um grande número de... De amigos e quando cheguei a Portugal recebi um, reações tão positivas que decidi continuá-lo e de 2003 até hoje fiz 29 uh, postais que continuo a enviar. O ano passado escrevi um texto sobre este projeto para o Inland Journal, que é um projeto editorial do André uh, Cepeda e do Eduardo. Porque estes, estas Cartas de Amor são uma publicação muito diferente do que eu faço habitualmente. Geralmente o meu trabalho tem como âncora, como base, como esqueleto o desenho e a pintura. E por isso achei interessante apresentar este projeto aqui. As mensagens são muito abertas, portanto são cartas de amor. Quero que as pessoas que as recebem no correio Uh, tenham uma ruptura no seu cotidiano, que se surpreendam, que se possam identificar E o postal que eu tenho em mãos diz Recolhe-nos hoje num abraço, ternura macia pelo vedado